Fala, galerinha do Mundo do Steel Frame. Helena, só um dias passando por aqui. Continuando o nosso especial do papo com especialista, eu tô com uma pessoa maravilhosa e a gente tem tá falado muito sobre eficiência, né? E não é só eficiência em projetos, como a gente viu com o Igor, ou eficiência em negócios, como a gente viu com o Danilo. É eficiência também nas mídias, na comercialização, né? Na sua divulgação. O que você acha de sair desses negócios e viver de indicação? Eu tô aqui com a Belinha, uma pessoa maravilhosa, uma mulher extremamente propíssima e muito profissional, e que tem uma experiência impressionante, tá bom? Surreal, inclusive um curso maravilhoso sobre mídias, como é que você se divulga nas mídias, como é que você usa as mídias a seu favor para sair dessa questão toda de viver da indicação. Vamos lá, Belinha, conta aí para mim, se apresenta para o pessoal. Oi, gente, prazer estar com você, Helena, aqui participando desse quadro. É, por formação, né, sou arquiteta e urbanista, e sou designer de interiores, mas aí estou como empresária, né, tenho o um escritório Bela Arquitetura, que a gente também, além de elaborar projetos do zero, de reformas de interiores, a gente também executa obras de médio e pequeno porte. Dá tá. pra ver o cenário dela maravilhoso, né gente? Olha só, é <risos> lógico que ela é ser designer <risos> Ah, tem, tem um cenário aqui, né? Mas muito bom o tema, Helena, falar sobre essa questão de... Porque muita gente fica esperando indicação, né? Acaba um projeto, acaba uma obra e fica esperando. Aquela é o marco da esperança, né? De ficar esperando. <risos> o marco da esperança. ai ah, que alguém vai me indicar. E até Sim. se você falar, Belinha... É... É, eu sou arquiteta também, né? E na faculdade ninguém ensinou pra gente a divulgar nosso trabalho, né? Nem a ser empresária, né? Eu acho Não. que isso dificulta um pouco. Verdade. É, até ontem, né? A gente vai falar de redes sociais. Eu vou citar muito ontem na minha rede social. Eu printei várias conversas de estudantes e recém-formados que tem muito medo de entrar no mercado, porque na faculdade a gente não vê nada, não vê administrativo nenhum, né? na faculdade a gente vem ali trabalhando só plantas, a parte técnica que vai ser o necessário, mas que a gente não vê nada de empreendedorismo, de administração, de financeiro. Muitas as pessoas saem da faculdade, tanto de arquitetura quanto de engenharia, e acham que é bem simples, é pegar o um cliente, né ah o é um projeto tal, você desenhar e entregar. Não, gente, tem todo um processo, um contrato, começando pelo contrato, começando pelo briefing, por uma proposta. A gente não sai sabe, sabendo de nada disso. Verdade, né? É, E conta pra mim, Belinha, vem cá, conta até aqui pro pessoal. Você hoje trabalha fazendo projeto para o seu escritório. Isso. E projeto. E você está virando case de sucesso com as mídias sociais. Como é que foi isso? Como é que você começou o seu trabalho da utilização das mídias sociais, assim, para se divulgar de onde que saiu o estalo, de onde saiu a necessidade? De onde será a demanda? Então, é, desde a faculdade que eu comecei a estagiar e trabalhar em vários lugares. E há três anos eu decidi realmente, de fato, me posicionar como empresária Ia levar o nome do Bela Arquitetura né? Eu acho que até então era como Todo mundo, meio que um jogo de Um jogo, tá? como é que vai dar certo E aí eu comecei a ver várias, várias Pessoas que já estavam no mercado E eu precisava estar na rede Eu precisava mostrar porque Não, não tenho nenhum nome de família Nenhum arquiteto né, Famoso na minha família uhum. é, Na minha família, na verdade, não tem nenhum Arquiteto, eu precisava sair desse Campo, eu precisava me mostrar as pessoas Que eu era arquiteta até então, muitas das pessoas até hoje, meus amigos, familiares, me vê hoje como arquiteta porque eu estou dia a dia, eu compartilho... Tanto da elaboração, processo criativo aqui no escritório, dos projetos. Quando eu estou na obra, faço vídeos com os mestres de obras. Isso, gente, é o que realmente conecta com as pessoas. Uhum. Eu mostro o dia a dia da profissão, que eu posso solucionar o problema das pessoas. E mesmo que as pessoas não queiram um arquiteto nesse momento, eu tenho certeza que quando eles pensarem em um arquiteto, eles vão me indicar ou vão querer fazer comigo, porque eles compartilham Todo dia a dia aqui no escritório. Como no fundo o seu objetivo nas mídias é gerar uma conexão com as pessoas? Isso, é, esse é, essa é o objetivo, você falou, de conectar as pessoas. Eu não estou vendo, a gente falando sobre marketing, né, Helena? A gente Sim. sabe que muitos dos profissionais, em toda, seja na arquitetura, na construção civil, está todo mundo brigando para aquele funil ali, que está todo mundo, aquelas pessoas que realmente estão precisando. Uhum. E eu não estou brigando com aquelas pessoas que estão precisando hoje de arquiteto. Eu estou vendo aquelas pessoas que vão precisar, aquelas pessoas que vão um dia precisar, que vão indicar e que me acompanham. Então, de certa forma, com o meu posicionamento, também as pessoas que imediatamente estão precisando vão me contratar. Mas é um jogo de longo prazo uhum. é um jogo que a gente está conectando as pessoas. Por, por muito hoje no Brasil, a arquitetura é coisa de rico. <risos> Arquitetura é coisa de rico, as pessoas ainda ah, mas... têm, eu não sei como é aí no Rio, mas aqui, aqui em Recife isso ainda é muito forte, né? uhum. as pessoas observam isso, e eu venho fazendo um trabalho para também quebrar isso, né? arquiteto uhum. não é coisa de rico não, arquiteto é para você realmente construir uma casa confortável, esteticamente, e que você tenha função na sua casa, né? as pessoas além disso, não só estética e funcional, tem muita gente construindo aí, com pessoas que não são capazes E tem muita dor de cabeça Enfim, também quebrando aí A questão da economia Termina gastando muito mais né, do que realmente era para custar uma obra, o sonho da pessoa. Porque uma casa é um sonho, né? — É verdade. — é um sonho. — Conta para mim uma coisa. Você acha que a, de você compartilhar o seu dia a dia, de gerar conexão com as pessoas, facilita na hora da venda, na hora de fechar negócios? — Sim, com certeza. Eles conectam. Eu estava falando aqui né, para você que meus clientes estão virando meus fãs. Né? E é bem legal isso, assim. Uhum. E é bem legal. Os clientes querem, quando eu vou na obra, se eu não fizer stories na obra deles, eles perguntam, ah, por que você não fez o stories na obra? <risos> já aconteceu aqui bastante, entendeu? E eles se sentem, né? Eles não perdem o stories, sabe? Uhum. Na rede social não tem um certo e não tem um errado. O que, que você a faz não... de diferente, assim, que a galera não faz normalmente? E uhum. quanto é, o segredo? Quanto o segredo esse. Olha, eu procuro ser... Não tão técnica na minha fala E é uma dica que eu passo para todo mundo No Stories, é, eu sou a bela arquiteta Mas falando simplesmente para pessoas leigas uhum. Então, a gente como arquiteta, você né, sabe que tem muito tipo já aconteceu de eu estar na obra e falando sobre pé direito. Vou dar um exemplo para vocês. Quem uhum. não é arquiteto, quem não é engenheiro, é a altura. E aí meu cliente olha para mim e fala assim, que é pé direito? Tipo, é um monstro, né? Vamos lá. Uhum. Então, é, eu acho que a gente tem que evitar um pouco, mostrar o que a gente faz, mas a gente ter uma linguagem mais leve para as pessoas, tá? É, então é isso que eu trago. Eu acho que é um diferente, uhum. além de também fazer uma mistura com minha vida pessoal, é, trazendo a minha vida saudável, é, um pouco do, das viagens que eu faço. Uhum. Eu, eu mostro muito isso porque conecta com as pessoas, Você né? traz gente... uma humanização, né, o seu negócio. Isso, isso, assim, a gente, às vezes, eu gosto, eu posto açaí. Então, quem <risos> gosta de açaí se conecta, né? Se conecta. Uhum. A gente não vai estar... Nem postando tudo tem o seu limite, lógico, tem o seu Sim. limite, eu acho que nem tudo, né? A gente tem que saber o excesso, é, eu falo muito nos meus workshops, que você é muito bom você mostrar que você tá um coquetel de uma empresa, mas não é bom você tá mostrando ali com um copo de cerveja o tempo todo, que você tá ali, né? Eu, eu amo um vinho, então, uhum. assim às vezes final de semana eu posto aquela tacinha de vinho então meus clientes que gostam de vinho se conecta comigo né Entendi. com família são valores né também tem a questão da família, eu mostro muito minha família, eu mostro meus sobrinhos, uhum. então eu atendo família com filhos e cada um é uma história Então é importante, tá gente? Mais uma dica pra vocês aí que estão entrando na rede social ou não sabem como se vão humanize humanizem E quem vai dizer o ponto que tá certo ou que tá errado e que vai mostrar são vocês, mas dessa cara pessoal, se gosta de algum esporte, se está ali, às vezes você está passando na frente da praia ou no campo. Mostra. Não deixa só comercial, não. Sabe? Não deixa só. Tem gente que coloca, né? Vende-se projetos. Vende-se projetos. Vende-se projetos. com as pessoas. As pessoas hoje compram das pessoas. Né? Elas não compram de uma marca em si. Ela hoje, cada vez mais, ela se conecta com as pessoas e troca. E é fácil fazer essa troca. Porque é. ele se conectou comigo e vai para outra pessoa.